Oi, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Nessa semana eu tomei a decisão de chamar um grande amigo e parceiro nosso, que inclusive já fez um webinário há algum tempo atrás com a gente, que é o Geraldo, da Lotérica Copa 70. Geraldo, como é que vão as coisas? Se apresenta aí para o nosso colega lotérico te conhecer também? Tudo bem com você, Neymar? Meu nome é Geraldo, Lotérica Copa 70, aqui em Piracicaba. E eu também estou muito contente porque no sábado passado eu fui convidado pelo pessoal de Santa Catarina, pelo Vicente Pons, ele é presidente do, do sindicato de lá, e teve lá o Momento Lotéricos promovido pelo sindicato. E eu tive muita honra em ser convidado para fazer uma, uma palestra falando com lotéricos, com empresários lotéricos, e falando sobre o que as pessoas mais querem, vender bolões, vender jogos, técnicas para aumentar as vendas de jogos em lotéricas. E o pessoal parece que gostou, o pessoal ficou contente, porque nós trocamos experiências. Porque, acima de tudo, eu sempre falo, troca de experiência. Muita coisa que eu falei lá, eu aprendi com companheiros lotéricos, seja pelo WhatsApp, seja... É, pela convenção em Atibaia. Teve muita gente boa lá em Atibaia que passou muita experiência para mim. Então você sempre é, cresce quando você troca experiências. Legal, bacana. E falando em experiência, eu troquei uma ideia também essa semana com alguns lotéricos lá de Santa Catarina e disseram que realmente foi um sucesso a palestra que você deu lá para eles sobre vendas de bolões. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Passa aqui alguma dica matadora para ajudar o nosso colega lotérico a vender mais. A gente sabe a dica... que nos nossos vídeos a gente procura ser sempre rápido, direto e rasteiro para não perder tempo. É. Então qual que é a dica que você traz essa semana para o nosso colega vender mais bolões? A dica matadora, a dica principal de todas, é uma palavrinha chamada parceria. Isso aí é o começo de tudo. Por quê? Como é que você, empresário lotérico, consegue fazer um bolão com grandes quantidades de dezenas? Não dá para você fazer sozinho. Você tem que ter parceiro, você tem que combinar com alguém. Agora, obviamente, esse parceiro tem que falar a mesma língua que você. Ele tem que ser alguém que pensa como você, que também está preocupado. Sabe por quê? Muita, muita lotérica fala assim, eu não faço bolão grande porque os meus clientes não querem, porque eu não tenho cliente com esse potencial. Mas como é que você pode ter tanta certeza assim se você nunca sequer tentou? E você sabe que às vezes... Eu, eu, eu consigo parceiros que começam vendendo um bolão, um bolão só mais caro, ele sente que ele tem um cliente para isso. É como se você vai fazer compra num, num certo local, você quer aquele produto que você sabe que ele custa mais caro, que ele tem qualidade, mas você não encontra. Então mas você, assim, logicamente, não compra, né? Mas que tipo de parceria, assim, direto ao ponto, que tipo de parceria que dá para ser feita? É com a direto ao como que você está falando como que é? Se... Simples, olha só. É, quem assiste os meus vídeos pelo YouTube fica até assustado quando eu falo assim, que nem agora, mega cena da virada, né? Eu anuncio 20 bolões de 15 dezenas. Gente, eu não faço 20 bolões, eu não consigo fazer 20 bolões. Nós estamos aí com uma parceria com seis lotéricos e dividimos. Tem lotérico que passa somente um bolão de 15 dezenas para 40 cotas. Outro tem mais potencial, ele passa três bolões. E a gente troca entre si. Então, pensa comigo aqui. Se você tiver com muita coragem, você fala assim, vou fazer um bolão sozinho aqui na minha lotérica com 15 dezenas, 40 cotas. Tá bom. Você vai fazer um bolão, você não vai dividir com ninguém. O seu cliente fala, eu quero jogar 15 dezenas. De repente, você apresenta para ele o bolão, aí você vai ter duas surpresas ele pode falar assim não gostei dos números ou ele pode falar assim gostei do dos números e quero mais aí você não vai ter opção para o seu cliente ao passo que se você faz um bolão e troca você vai ter 20 opções 20 opções de bolões então esse cliente pode levar mais que um ou ele pode gostar de algum desses 20 bolões e você fez apenas um bolão de 15 dezenas então esse exemplo vale até para mega sena normal a Mega Sena comum você comum, se tá, tiver estiver bem acumulada, você pode arrumar parceiro para fazer um bolão e de 12 verdade, dezenas. E na verdade, Geraldo, nem precisa ser de 15 dezenas, a gente pode fazer Não, bolões menores e fazer essa troca entre as próprias lotéricas. Exato. A gente sabe que as vendas às vezes funcionam assim, você tem um cliente que vai pagar 200, 300 reais numa cota de bolão, mas de repente você vai ter aquele que vai pagar 900 reais, ele tem capacidade de três cotas diferentes de 200, e 300 reais. Então é nessa pegada que você fala para o lotérico fazer parceria um com o outro? Tem cliente que só joga quando o bolão é grande. Tem cliente que tem tanto potencial que ele fala eu não quero bolões pequenos porque eles estudam. E hoje as pessoas estão muito mais bem informadas do que antigamente. Hoje tem internet, ah. tem WhatsApp, tem tudo. Tem uma fonte rica de pesquisas. E eles já entenderam que, que não existe milagre. Por que, que o segundo maior jogo da Caixa Econômica Federal é a Loto Fácil? Porque o apostador tomou consciência, ele tem duas opções. Ou ele quer ganhar muito dinheiro e vai demorar talvez uma vida, ou talvez ele não ganhe, ou ele ganha rapidamente algum dinheiro. Foi o caso meu, ah, no dia 16 de novembro, agora, 15 dias atrás, eu vendi 15 pontos no meu bolão da, da Loto Fácil. Qual foi a surpresa? O meu bolão tinha 18 dezenas, já era parceria com outros lotéricos. Mas nesse bolão, deu quatro ganhadores, Deu 605 mil para cada um. O prêmio para eles foi, foi 708 mil, foi 103 mil a mais. E muita gente sabia, falou, eu sei porque é, porque quando você joga mais dezenas, quando ganha, você ganha mais. Então as pessoas estão bem informadas. Não adianta. Acabou aquela época que não existia informações, que não existiam fontes de informações. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Tem que dar opção para o seu cliente. Você, olha, eu vou te dar um outro exemplo. Eu não sei se você... Você gosta de cerveja? Gosto, gosto. Gosta, vamos lá. Gosto. Eu sou meio chato para cerveja, sabe? Eu sou meio chato. Eu não gosto das três principais marcas de cervejas. Eu não gosto. Você vai falar, eu não sei como é que funciona aí, mas a Ambev domina, né? E você vai lá em qualquer lugar que você vai, vai ter o quê? Vai ter Brahma, é, Skol e Original. Puxa vida! Aí, vamos pensar assim, o cara monta um bar, um bairro maravilhoso nessa região que é quente, a sua região, Mato Grosso, é um calor violento. O cara monta Mato Grosso um barco, do, arco... Sul. do Mato Sul. Sul! Do Sul! Por que, é que vocês têm sempre essa coisa de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Eu não entendo. Eu vou Porque para a gente aqui em São vizinho. Paulo, a gente fala Mato Grosso, mas aí se falar, eu é. tenho um vídeo... O meu vídeo mais assistido é um vídeo que eu me confundi, Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Eu não sabia que a ira aí era tão grande, sinceramente. Não, na verdade, não. A gente tem grande amizade. É a mesma coisa que é. Mato Grosso, em relação ao Mato Grosso do Sul. A questão é mais ou menos assim. É a mesma coisa de você se chamar Geraldo e alguém te chamar, por exemplo, de João. Você fala, não, meu nome não é João, meu nome é Geraldo. Então ah, tá. é mais ou menos isso. Mas Estou... aqui virando muito mais. Uma brincadeira com quem é de fora do que a gente nem se preocupa com isso. Agora, pensa comigo. Então. Continuando. Hum. A pessoa monta um bar maravilhoso, com ar-condicionado, com tudo aquilo. Aí, você, se eu chegar nesse bar, eu falo assim, que cerveja você tem? Ele fala, eu tenho essas três marcas. Aí, eu falo para ele, você não tem uma marca diferenciada? Você não tem uma Budweiser? Não. Por que você não tem Budweiser? Porque ninguém quer. Aí, vamos comparar agora esse local com uma lotérica super bem montada, padrão novo, funcionários eficientes, ar-condicionado, você chega lá e fala tem um bolão com 18 dezenas? Não. Por quê? Porque ninguém quer. Então, quer dizer, adiantou ele gastar esse dinheirão com essa lotérica se ele não oferece produto? Por quê? Quem passa em frente a essa lotérica, pensa, uma lotérica linda dessa tem produtos bons, é que nem o bar. Aí você chega para esse cara do, do bar e fala assim, tá bom, você não tem uma, uma Heineken? Não, Heineken não. Por quê? que além... Lei... Ninguém quer e é cara. Mas, gente, você não pode vender aquilo que você quer. Você tem que vender aquilo que o cliente quer. Aí eu vou ser mais legal com ele ainda. Eu vou falar assim, então vá, você trabalha com a Ambev, né? Então tá, eu quero uma Antártica. Ele falou, não. Por quê? Porque o pessoal, em vez de Antártica, pede original. Eu falo, não, eu quero uma Antártica. Então é isso que eu preguei sábado lá. Primeira coisa, você tem que ter todos os bolões para o seu cliente. Até dia de sorte, dupla cena, tudo... Faça bolão barato, mas tenha bolão. Agora, eles fazem o quê? Eles querem vender aquilo que eles querem. Eles querem vender bolão da Mega Sena, da Quina, Loto Fácil, e não querem fazer um bolão ousado. Então o cliente começa a pensar naquela lotérica, não tem o bolão que eu gosto. E a minha descoberta maior ainda. Cá entre nós, depois eu falo com você sobre isso daí, que lá eu também toquei no, no assunto da Mega Sena, da nossa galinha dos ovos de ouro. Né? E lá eu abordei dois temas o fake news e a notícia tendenciosa, e é tudo em cima da Mega Sena, né? É impressionante como as pessoas cismaram com a Mega Sena, é o preço do sucesso que a Mega Sena tem. Você nunca vai ouvir assim, a casa caiu para time mania. Você não vai ouvir isso daí nunca, <risos> não, não é verdade? Não então vai. é impressionante como eles perseguem a Mega Sena. E quer queira que, não, pelo menos para mim, para as minhas lotéricas, Acaba sempre é, enfraquecendo um pouco o nosso produto. Você veja essa semana agora, tem um prêmio aí de 50 milhões. Se fosse em outras épocas, as vendas seriam bem melhores. Então, a lotérica que vive em função de Mega Sena tem que, tem que repensar isso daí. Primeiro, a Mega Sena, quando sai, ninguém quer jogar, tem que esperar acumular bem. Segundo, está respingando alguma coisa na Mega, o cara fala: não joga na Mega por causa daquele problema, disso e daquilo. Então, eu tenho tem mês aqui que eu sou salvo não pela Mega Sena. Eu sou salvo pela dupla cena, porque eu tenho opções para dupla cena. Ah, mas ninguém quer. Que isso, é mentira que ninguém quer. Muito pelo contrário, as pessoas hoje estão mais cultas em termos de jogos. Eles sabem que a dupla cena é mais barata, tem menos dezena, eles sabem que tem dois sorteios. Então, eu sou salvo às vezes pela dupla cena e, pasmem, às vezes eu sou salvo pelo dia de sorte. Você acredita nisso? que as pessoas acabam porque ele sabe que naquela lotérica ali tem dia de sorte. Geraldo, você deu ótimas dicas aqui para gente em relação a essa troca e essa parceria junto com outros lotéricos, de que cada um pode gerar bolões com os mesmos valores, porém de valores mais agregados, trocar as cotas e fazer com que isso se venda. Dessa forma você consegue ampliar suas vendas e observe, para que você consiga fazer isso e essa parceria de cada vez mais certo, utilize a sua rede parceira mais próxima de você. Assim você evita ficar gastando dinheiro mandando documentos através de correios e você consegue já aumentar a parceria com seus colegas. Porque, acredite, muitas vezes você acha que um lotérico é concorrente de outro lotérico e na verdade isso não existe. Nós somos parceiros e cada vez a gente pode ampliar isso. Não é isso, Geraldo? Correto, corretíssimo, Neymar. Eu acho muito importante esse bate-papo com a gente, essa troca de experiência com a gente, e eu vou mais longe ainda. Eu aprendi muito com os lotéricos e outra coisa mais importante... Os novos lotéricos são bem-vindos para mim, porque eles vêm com novas experiências, com novas ideias, para agregar, para somar. Nós somos empresários. Empresário não pode ficar estático. empresário tem que estar sempre se movimentando e, o mais importante, sempre criando. Um abraço para você, Neymar. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima um semana. Tchau, tchau.